Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Eu sou a Danielle Mangini e nós vamos praticar mais uma vez. Hoje eu separei uma oração muito poderosa que vai ajudar a abrir os caminhos, desfazendo todos os nãos que existem na nossa vida. Eu te aconselho, como sempre, a procurar um lugar tranquilo. E antes de começarmos a prática, que você faça pelo menos três respirações bem profundas, pausadas, com redenções, lembrando sempre que as exalações são mais lentas. Isso ajudará com que você se tranquilize mais e aproveite melhor a sua prática. Se você quiser ajudar o canal, você pode deixar o seu like e também compartilhar esta linda oração com as pessoas que você ama. Preparada? Preparado? Começamos. Feche seus olhos e coloque verdade em todas as palavras. Querido Deus, por favor, faça com que os nãos que invadem o meu espírito, meu coração e minha vida, sejam desfeitos por favor faça com que cada não tem não pode e não faça que dominam a minha mente sejam afastados por favor faça com que cada não vai não deve não convém que penetram o meu coração sejam apagados por favor Faça com que todos os não poderia, não deveria e não caberia que paralisam a minha vida. Sejam desatados. Acima de tudo, Deus, tire da minha mente, do meu coração e da minha vida todo e qualquer não sou que permite que eu me diminuísse. Por favor... Faça com que a ideia de que não sou boa o bastante seja varrida da minha mente. Por favor, faça com que o sentimento de que não sou amado o bastante seja expurgado do meu coração. Por favor, faça com que tudo aquilo a que me agarro para sustentar a crença de que não sou capaz seja eliminado da minha vida. Hoje, meu querido Deus, venho aqui com humildade e reverência, pedir que todos os nãos que contaminaram todos os aspectos da minha vida sejam desfeitos e apagados. Eu dou graças pela sua misericórdia e pela sua graça. Que essas palavras sejam iluminadas pela presença do Espírito Santo, tornando-se realidade na minha vida. Para que esta oração realmente penetre no mais profundo da sua mente, do seu coração, repetimos mais uma vez.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 Que assim seja, assim é e assim será. Namastê.